Já é conhecimento de toda a cidade que a obra, que seria a nova sede da Câmara Municipal de Iguaçu, está parada há três anos. Por enquanto, a crise é a única culpada por isto ter acontecido. Mas a falta de transparência não permite que a situação seja avaliada e a obra concluída. Algo que é muito importante para a Câmara deixar de gastar dinheiro público com aluguel. Propomos, então, a redução imediata e temporária do salário dos vereadores sem afetar o trabalho legislativo, até que a obra seja concluída, seja por meio de lei ou acordo com os vereadores e vereadoras. Gostou da ideia? Coloque ela em prática nessas eleições.